Ah, conta a história do criminoso. Raul, oh, isso é, é lindo aqui, né? Muito, Muito bonito. Ah, duas amigas pescadoras. Elas estavam aqui, bem aqui. Naqueles arreversavam lá e estavam. aqui. Ela e a amiga dela, Zalico, e uma outra amigas, não sei o nome dela. Uma onda, eles estão aqui, distraídos quando estão com uma onda, veio por lá. Pegou a Zalico aqui. Chegou a amiga dela, vem cá de a Amiga dela, preta, encaixada nesse buraco, aí o final do Lelete correu, socorreu e salvou ela. E a Zaligo morreu. Uma onda que passou. E por isso que é o nome de.. É, e aqui não foi só Zaligo, gato. Várias pessoas morreram aqui. Esse aqui é né? o pesqueiro da suíro, né? Porque não pode dessa aqui. Então, tem, que, tem que conhecer, se não conhecer, é perigo. Então, e essas duas uh, aconteceu quando? Eu entendi. Que ano que foi? Ah, isso eu acho. 80 e pouco. Não, 70 e pouco. Eu não, não tenho a, a, a data certa, mas nós. Daqui 80, de 70. Agora, então. E elas eram, eram, eram pesqueiras, elas pescavam É um pesqueiro muito taisí.